Galera, hoje eu tô aqui no Insane.gg. Tô com um monte de skinzinha E vou tentar multiplicar as minhas skins E basicamente eu vou tentar Transformar cada uma dessas em uma faca pica Mano, alguma coisa assim, tá ligado? Coloquei a primeirinha aqui só pra ver se pegava o 2x Deu certo, dobramos a nossa Primeira skin, vamos ver até onde que chega O negócio tá bom, passou de 3 Não, não passou, foi 2.99 Eu vou colar no meu perfil aqui, onde eu tenho várias Caixas que eu vou poder abrir de graça E o Insane é um site bacana, principalmente Por esse mecanismo aí das caixas de graça Além de que você tem um shopping aí com muitas skins de CS Gold, tudo quanto é preço, tá ligado? Você consegue pegar as skins na hora aí pro seu inventário. E opa, vamos ver se eu consigo entrar aqui. Ó, Entrei em um jogo Coloquei o zero Que é como se tivesse nenhum limite tá? E vou tentar tirar No 2x novamente Dobrando E dobrando E dobrando Pronto Cliquei ali no 1.90 E saí fora safe Podia ter continuado mano. O negócio tá indo Tá indo bom, ó 3 Cê é louco O negócio tá indo Vai crachar, galera Sai que vai crachar Olha aí Os caras cracharam, mano E, manos Depois eu vou mandar Umas skinzinhas aí no upgrade Que vocês sabem que Eu não consigo me segurar Vamos ver se a gente consegue Acertar duas skinzinhas No 1.50 Só pra já dar mais um profit Aqui, ó Chegar em 100 dólares, eu tô saindo fora Não chegou em 100 dólares, chegou em 89 dólares Mas já veio uma GUT, que é Essa GUT já vai pro upgrade Sem dó, nem piedade Vamos tentar ver se uma das esquizinhas de 30 dólares A gente consegue chegar talvez no triplo, mano De 30 pra 90 Vamos lá, ó, tá subindo rápido ali, ó 1.50, pode ser Vai passar de 2, será que eu deixo? Será que eu deixo? até? Ah! Upgrade Gut Gutzinha Não vou nem escolher, mano Eu vou colocar só 50% de chance 50. cinquentinha, cinquentinha. Vamos um pouquinho menos de chance Ultraviolet Violet pra Ultra Violet. Só pra ver se a gente tá com sorte, mano Vamos ver Se passar dali daquele, daquele negocinho Deu bom o upgrade, beleza É isso Olha o crash como é que tá indo, mano 6x crashou, mano Devia ter entrado nesse Mano, muito provavelmente que vai crashar cedo agora Não vou nem entrar Eu chuto que vai crashar em 1.50 Não, tô errado errado. Passou de 3x, eu tava muito errado, tava erradíssimo. Vamos pegar mais uma skinzinha dessas de 30 dólares e vamos tentar um upgrade arriscado? 30% de chance só. Vamos, bora. Vamos ver se eu transformo uma skinzinha dessa numa faca. Continua, continua. Deu bom? Duas facas seguidas no upgrade? Vamos ver se a gente transforma duas, vai? Duas dessas skinzinhas de 30 dólares e uma skinzinha um pouco mais top. Coloquei 1.50 ali, mano, que é provavelmente onde vai chegar tranquilo. É, chegou tranquilo. Beleza. Mas eu tenho outra gut, que foi aquela gut que eu mandei no upgrade, né, mano? Ela veio Novamente pro inventário. E eu acho que talvez a gente poderia deixar essa GUT aqui no Upgrade. Eu vou tentar aqui uma skinzinha de 30 dólares no 2X. Vou deixar só pra ver se eu consigo dobrar o preço dela. E a gente pode brincar novamente no Upgrade. Não, essa foi uma das últimas skins de 30 dólares. Eu falei que eu ia fazer um Upgrade de novo pela GUT. E eu vou colocar agora 55%. Dá pra mim essa faca um pouquinho mais cara aí. Só pra eu continuar apostando ela. Hum perdi a Gut. Bom, como eu perdi a Gut, coloquei uma skin de 60 dólares aqui que eu tinha dobrado ela, né? Coloquei no upgrade sem limite. Nossa! Crachou muito cedo, velho. Tá, agora é hora de apostar uma das nossas faquinhas no 3X e tentar transformar ela numa faca pica, mano. Eu vou deixar. Três rounds crachando meio que cedo. Ó, a faquinha que a gente pega tá aparecendo aqui. Ainda tá umas facas meio feias e tal, os classic flip e adesivo. Ó! Ó a Bowie! A Bowie tava bonita. Ah! Ai, devia ter pegado a e velho. É torcer para acertar aqui um 4x com essa skin de 56 dólares que eu coloquei. E daí ela vira uma faca boa, mano. eu podia ter pegado aquela buizinha ali, já tava bonita, mano. Não sei porque eu não cliquei, velho. 2x. Tá chegando. Tá subindo. Luvinha. Boa. Ó. Huntsman. Ó. Vou tirar, tirei na gut, tirei na gut Será que chegava até o 4? Chegava Até o 4, dava pra ter pegado algo um pouco Melhor, mas crashou no 4.30 Agora é a hora, mano, uma dessas duas Facas aqui, ó, vai se transformar Em alguma coisa pica, mas antes eu vou tentar Um upgrade pra mais uma faca Pode ser uma faca simplesinha, uma stained, mano Vamos tentar, tudo ou nada, primeiramente essa stained Vamos lá, vamos lá, deu errado Mano, ou a Guts ou a Ultraviolet vai ter que se transformar numa faca pica. Noma de Casey Hardnett, vem pra mim, vem pra mim, vai. Isso! Isso que eu tô falando Beleza, moleque Bom, eu tinha antes 10 skins de 30 dólares no inventário Agora com essas duas facas Eu tenho 576 dólares Quer arriscar mais? Não tô muito afim De arriscar, velho, só que eu não quero Nenhuma dessas facas na realidade Então o que é legal que tem no Insane aqui Eu posso trocar essas duas facas Por uma outra faca aqui no shop Do site, e já vi aqui uma que me interessou Mais, que é a Nomad's Slaughter Infector New, dá exatamente o valor Nossa, agora sim, uma faca de 577 dólares E eu não vou tentar upgrade mais com ela Que eu já estou feliz Já a gente vai conferir essa em game No meu perfil aqui, mano Eu tô level 20 no insane.gg E aí eu posso abrir várias caixas de graça Isso aqui é muito legal nesse site, na moral Dá pra pegar itens bons, tá? A gente vai abrir todas as caixas que eu tenho aqui Que estão disponíveis Pra vocês sentirem como é que é Eu vou deixar o link do incene.gg na descrição No seu primeiro depósito, velho Você tem um bônus insano Então não perca essa chance Ah, e pra você garantir esse bônus Na hora de depositar É só você usar um dos códigos que tá na descrição o login 100 se for a sua primeira vez depositando Que vai te dar 100% de bônus E o login 30 para todos os seus futuros depósitos Para 30% de bônus E aí você pode depositar aqui da forma que você achar melhor Caixa level 2 galera Vamos ver aqui o que ela me dropa E essas são as caixas grátis Ainda tem para cada level que você upa no incêndio e também as caixas premium Depois eu vou dar uma abordada aí nesse assunto do premium do site faquinha eu queria muito pegar uma faca na caixa grátis, velho Ó, galera, eu vou selecionar só as skins Que foram dropadas pra mim aí nessas caixas bônus, mano Pra vocês terem uma noção Tá dando 9,37 dólares Convertindo pra reais, seria 47 reais Isso que eu só abri as primeiras caixas Tem um monte de caixinha de graça que eu também posso abrir Vou pegar essas skins grátis E vou trocar elas por uma outra skin De 9,37 Que vai ser essa mac Stalker aqui e fica mais fácil, daí eu fico só com um item E também tem esse item aqui Que conforme você vai apostando e tals, mano Você vai acumulando uma parte das suas apostas em um item Que depois você pode retirar, isso é muito louco também O um sistema do Insane, realmente tá aqui, ó, mano Um item que se eu quiser dar o withdraw agora, seria Essa glock de 20 dólares, mas se eu continuar apostando Esse item vai ficando mais caro, mais caro, mais caro E aí eu posso depois tirar até uma faca Talvez. Então chega de história, vamos ver como é que é Essa Nomad Slaughter Depois que você pede o item, você tem até 5 minutos Pra receber, então significa que é rápido né? É praticamente instantâneo. E ó, se passaram Sei lá, 30 segundos, mano, já tá aqui pra eu Aceitar a proposta de troca Que foi enviada aqui pra mim, eu vou dar uma olhada se tem algum pattern especial nessa slaughter, porque Fox pode vir pattern especial. Ó, eu acho que não tem nada de especial nela, mas eu achei uma faquinha bem bonitinha e decidi ficar com ela, mano. Mandei aqui pra gente. Legal, velho, esse pattern aí tá meio diferente e tal, né? E se eu não gostasse do site, galera, eu não recomendaria pra vocês, mas realmente tô apostando com a minha grana, então vocês percebem que às vezes eu jogo um pouco mais safe. E tô pegando a faca pro meu inventário pra depois eu trocar pra uma outra skin que me interesse mais. Provavelmente uma Blue Jane ou alguma skin com adesivo raro. E tá aí, Mano, ah, essa animaçãozinha Da Nômade é muito foda A animação especial, tipo assim, machucando o dedo Ela é rara de acontecer Eu não sei se tem algum jeito certo de, de conseguir Fazer essa animação ou não Não consigo jeito nenhum mais Ah lá, ah, tinha dado certo Não, eu desisto, ah lá, deu certo, beleza Cara, essa faquinha é muito legal, e é isso então galera Nos vemos no próximo vídeo, não esquece de deixar um likezão Tamo junto um abraço, falou